Damos graças e louvores. Agradecemos, independente das dores. Damos graças e louvores. Agradecemos, independente das dores. Damos graças e louvores. Agradecemos, independente das dores. A Marielle, a esse dia que foi dado, Marielle, a natureza. Eu sou a Aniele, irmã da Marielle, a gente tá desde quarta-feira, tentando viver esse luto porque eu não tive tempo ainda de viver, é, como eu gostaria, vou ser bem sincera, por ela mesmo, né? Mas eu tô bem acabada, eu tô dilacerada, eu tô dausta, eu tô cansada. Incansável em tentar provar que tudo que está sendo dito é mentira, em provar que essa imagem que estão querendo criar dela não é verdade chocante, porque era uma amiga, era uma companheira de partido, era uma companheira de luta, era uma mulher negra, favelada, bissexual, que levava todas as intersecções de luta, nós escutava, foi uma perda, é uma, é uma perda irreparável, mas eles tiraram uma líder e construíram uma marcha. Eu acho que de verdade, Caio, nem quem fez esperava que fosse essa repercussão, assim. eles não esperavam por isso. É, é, é uma dor mundial, assim, autoridade ligando pra gente, o Papa já ligou pra família, também já mandou uma carta, perdão, e a gente tá, eu acho que isso acaba que acalenta um pouco o nosso coração. Minha mãe hoje, voltando da missa, falou assim, ela teve que morrer pra dar voz a esse povo todo. Então eu acho que toda dor e tristeza, a gente tá orgulhosa, a gente tá feliz por esse carinho todo. Se a cidade fosse nossa, a Marielle estaria viva. Mas ela está viva aqui, na gente. E a gente vai continuar gritando. A gente vai continuar reagindo. Porque nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. Sobreviventes da fome, da bala, da falta de moradia. Sobreviventes das paternidades que nos assassinam. Nós somos sobreviventes. Agora eles vão ter que engolir Marielle Franco. Agora eles vão ter que engolir eles vão ter que engolir cada uma de nós. Eles vão saber que cada mulher é preta que sai da favela, de cabeça erguida, olhando pro alto, de punho cerrado, com ódio no olho, é Maria Franco. Vou te dizer que quem matou foi a sociedade, foi o país, né? Porque é um país racista e é um país fascista a gente não pode dar nome, porque eu não sei, eu não estava, então eu posso ser leviana. Agora, eu posso dizer que um país matou e mata todo dia um povo negro, por conta de ser um país racista e fascista. a Marielle, com certeza, a polícia porque ela apontou, 41º batalhão, que era o, o batalhão de Irajá e que mais mata as pessoas, toda essa intervenção militar e essa invasão das favelas pelo exército, essa, essa farsa dessa intervenção militar. Então a culpa da morte da Marielle tem sim o, a, o Temer, o Pezão e o Braga Neto, os interventores, todos essa intervenção militar e farsa e a polícia militar que já matou a juíza Cioli e que continua matando mulheres que lutam pelo direito e pela justiça. que ela lutava, né? Ela lutava por tudo de minoria. Ela era contra intolerância, preconceito, ela era contra racismo, ela era contra várias coisas que... A, a pergunta que fica pra mim é por que mataram ela? Porque ela era negra? Porque ela era favelada? Porque ela defendia os pobres, os negros, os homossexuais? E assim, acaba que agora Fica uma onda de boatos falsos muito grande também, querendo denegrir a imagem, querendo dizer que ela defendia bandido, que ela foi financiada por facção. E, graças a Deus, a gente tem prova que isso não é verdade. É, eu, com meu salário de professora, por exemplo, cansei de imprimir adesivo, comprar imprimir adesivo para fazer a campanha da minha irmã, andando aqui dentro da Maré, andando na Zona Sul, andando, é, tij... andando em vários lugares. Eu não sei quem matou. Mas eu sei que eles não esperavam e eu também sei que o que levou ela a matar é que ela mexia em coisas que muita gente tinha medo de mexer. Muita gente não queria falar. Ela batia no peito e falava que ela era homossexual, falava que ela tinha vindo da maré, falava que ela era negra favelada. Eu acho que isso incomodava um pouco. Como é que uma negra favelada, pobre, preta... é. Vem de baixo e vence assim. Como é que ela tem 46 mil votos na primeira eleição dela? Eu acho que isso que as pessoas não aceitam muito. É aquela vela coisa. Aturo, surta, sabe? Eles não aceitaram. Então, surtaram um pouco e só tinham essa maneira de calar a minha irmã. Só matando ela. Se não matam a Marielle, ela hoje ia estar mais longe. Não sei. Eu, eu acredito até Senado, governo, não sei. Mas se não calam ela dessa maneira, ela ia alçar voos muito mais altos.